Se você não aguenta, mano, esqueça. É, mas o seu vocabulário tá parecendo até uma drogaria. Porque só vem, mano, as drogas dessa rima. Você tá tentando fazer rima, falando que eu sou trapstar. Não tô entendendo seu clima. Conheço sobre o rap nacional, por isso que eu tô falando sobre tudo que dá na minha telha. Você falou que é gog, mas tá mais para Van Gogh. Tipo o álbum do crioulo, eu dou um nó na sua orelha. Não precisa, meu parceiro, não venha pesar na minha. Sua rima é tão fraquinha, tão zoada e tão lascada que minha orelha dá uma sozinha. Ah! Você hey! mm! hey, hey, tá ligado que o bagulho é muito louco, irmão E então, tranquilo você sabe qual que é, ficou osso porque na quebrada, se você confundir focinho de porco com tomada, perde o pescoço. Perde o pescoço, Deus. mas eu não perco o meu, tá intacto aqui colado com a cabeça. Então o que você tem pra dizer? Achou que ia ganhar do Apolo, meu mano? Eu só respondo e esqueça. Você tá falando muita merda. Por isso que agora, meu mano, a sua pupila dilata. Você falou até sobre nó, o seu nó vai ser na garganta, vai ficar até parecendo gravata. Uh. Vai ficar bonito, elegante, vou pro baile, olha eu lá bailando. Por enquanto eu vou mostrando, o que, que é freestyle? Descola o seu pensamento do seu crânio. Passe do respeito, essa é da hora, trocação sincera, sei que você é bom, mas parceiro, vai guardando, 30, ah, treina, 50 e edição. Vem aqui bater com o magrão Eu posso até treinar a 50 edição Isso não importa porque tá dentro do meu sangue, tá no meu DNA Eu nasci mesmo pra ser campeão Então não me importa meu mano, você já sabe Porque você tá só se garantindo com a vitória Enquanto você ganha uma eu continuo correndo Porque uma derrota não apaga a minha trajetória Nunca vai apagar a trajetória de quem é lutador Então tá ligado meu parceiro, ganhar ou não ganhar Isso é do jogo, eu sou é lutador Cê nasceu pra ser um vencedor, da hora de verdade que cê nasceu pra vencer Mas mano, aonde você nasce pra botar sua cara, eu venho nessa luta e eu só Aí. vim pra te bater Cê não vem pra bater, de suporte, por isso que eu falo que eles gritam, mas tá osso Ele rimou lutador com lutador, aprendeu com a cabigol com pescoço, com pescoço Uou! Depois você fala que você é o real é freestyle, ele é um magrão Enrola com uma pá de rima e fala, caralho, isso é punchline Uou!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 Embaixo do meu pé, ah. Ah. você tá metendo louco, mano. Sem maldade, vai vir com a rima. Eu tenho troco. Quando que você vai falar dos outros? Se o Big Mike depende de você na guerra, ele volta até lá morto. Sabe por que, meu mano? Eu tô na zona de conforto. Volta, volta e quanto? Só que você vacilou, morto em quanto? Vai na dama ou carrega o coração? 3, 2, 1, tô pronto pro jogo Eu sei que eu bato fogo e onde um há fogo é faísca. Não tem comida na mesa, mas tem essa beleza Se não tem peixe na nasal, então você vai ser minha isca Você hey. ah. ah. sabe a ser minha isca Só que você sabe que dessa você não sai vivo Se você quiser bater de frente é meu objetivo Você não é isso não serve bater ativo. Ah, posso ah. não servir nem pro seu aperitivo Mas eu sobrevivo e você vai vir de bandeja E é assim que eu vou colocar mais comida na minha mesa Eu entendi, ah. Então, a sua vez você vem com é comida, você sempre vem com esses papos de lurdinha. Se na primeira fase eu amassei o tubarão, imagina o que eu não faço com essa lata de sardinha. Ah! E o lago, né, lago de piranha já corre na beira de fogo. O lago de piranha, meu caro, ela tá de costa, só que você sabe que agora a banda tá de boa, a todo Para, meu sobrinho, eu Novamente, JP contra o Barreto. Mas dessa vez eu tô esperto e pelo certo e correto. Então eu tenho que rimar como a última batalha. Você disse que a última era semana passada. E olha eu na sua frente, olha eu te encarando. E olha minha bala no pente te atingindo de te furando. Então eu não rimo bem só quando é valendo vaga. Eu também compartilho a mesma função. Eu sei que você vai trazer seu coração. Esquece a semana passada sem repetir poesia. Não vou rimar igual lá. Parça mudo a cada dia. Então melhor, você também se renovar. Então é bem melhor o seu 100%. que vai dar teto escuro ah, Teto escuro, mas aqui minha, Meu céu é estrela E eu chego fazendo a rima acontecer Ela esquece a semana passada Pra mim não tá bacana Se eu esqueço a que passou, não existe Próxima semana Não existe Uou! próxima semana Eu entendi sua calma e deixo a semana Passada, dores e traumas E olho pro melhor Tudo que me ensinou, foi se não eu rimo pra cacete, tá faltando flow. Vamos animar que eu tô no aceito, eu tô fazendo isso aqui de enfrente. Como esquecer os leões que matei se eles viraram tapete? Eles viraram se eles viraram tapete, tô pisando no Brasil. Me esqueço, os sujos que matei. Não passo mais frio, essa aqui é a parada. Você foi babá-obo, te matei. Eu ganhei um colar novo Ele que aqui. aqui não Vai passar mais fio Ah, tempo passa, tudo passa Isso é o Brasil Vai de passo em passo JP o topo conseguiu Não tem passo, olha o beat O meu passinho é só do DRIV Falou que o eu, cê não sabe quem é, mas lembra disso que lembra o gosto da sola do meu pé. Gosto da sola do seu pé, sinceramente você acha que você é? Eu lembro do gosto da sola, só se for a sua. O gosto da sola que não pisou em nenhuma rua. Não, não, não, eu não pisei em nenhuma rua. Eu tô na tua casa, tô te batendo na tua. Tá vendo? Por isso eu faço na bagagem. Eu vim trancar a tua rua. Mas tem criança tem suas vantagens Esse cara tá de miragem Salsa malandragem Hoje você dorme na minha bagagem Não, não, não jogo na tua bagagem Fraude, parceiro essa rima Eu mandei no primeiro round você criança tem vantagem de MC Cê gordo também aqui é tu tá quicando Pra fora daqui E o inferno é ponto perto do que eu vou fazer contigo. Ah! O que ele vai fazer comigo? Ah! Meu Deus do céu, ah! eu tô pegando ah! um perigo. Ah! O inferno é ponto ah! do que eu vou fazer contigo. O inferno que você conhece é do filme dos espigos. Ah!